Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo A gente só vai dar uma explicação, vai ser um vídeo bem rapidinho para me explicar é, Qual que é a diferença do método receita de bolo normal para o 2.0, tá galera? É, muita gente tem... ainda tem dúvida ainda de como utilizar o método ali, receita de bolo Método de receita de bolo 2.0, onde um, é teste pra... um, um, um método é teste de criativo O que, que é isso? Eu vou explicar um pouquinho, vai ser um vídeo bem breve assim um método é para teste de criativo e o outro método é para escala, tá galera? Então assim, muita gente está utilizando o método, o receita de bolo, porém muitos ainda estão tá com dúvida referente que estão tentando fazer o teste e não está conseguindo é, venda nisso no teste, né? Então é o seguinte, eu vou, vou explicar certinho aqui o que, que funciona, tá? O porquê dos métodos. Um é o método de teste e o outro é o método de venda. O receita de bolo, como eu já falei... É um método que a gente testa, teste de criativo rápido, onde você vai testar o criativo ali. Não é para ele sair venda nem nada, é para você testar os criativos para você ver números é, como NTA Checkout, Clique no Link, é, CPM, CTR, você vai analisar isso. E como que funciona? É assim, você vai subir 10 criativos totalmente diferentes um do outro, onde no período da manhã você vai subir à meia-noite, quando for no período da manhã, você já tem um, um parâmetro para olhar. Você já consegue diferenciar um CTR do outro, um, um CPC do outro, um, cli um clique por, por compra do que o outro. Se sair, compra. Beleza. Se não sair, é teste de criativo. Tá, galera? Vou despirrar espirrar aqui. É teste de criativo. Não é para sair venda. É, o método receita de bolha ele foi desenvolvido para isso. Por quê? Quando a gente começou no Iluminado, os nossos mentores ali tava passando para a gente subir é, um criativo, deixar ele três dias ali rodando 10 reais, então a gente ia gastar 30 reais. Só que eu não tive resultado com esse método, eu acabei desenvolvendo esse método. Se eu não me engano, eu solto um vídeo explicando do porquê que aconteceu isso daí. Foi bem no comecinho lá da mostra lá, acho que eu gravei um vídeo, Eu se der eu até solto ele, ele é bem, bem antigão, eu estava trabalhando no Uber ainda. Então assim, galera, foi um método que eu desenvolvi Pra mim testar os criativos muito rápido sem gastar muito porque assim que nem no método iluminado a gente para testar um criativo a gente tinha, gastado, tinha que gastar 30 reais para testar um criativo e desse jeito eu consigo testar 10 criativos com 10 reais mais ou menos 10 12 15 dependendo muito ali mas eu subo 10 criativos totalmente um diferente do outro e começa a analisar entre eles o que que ele está me mostrando onde eu posso ver o custo por clique o custo por ctr a taxa de ctr a taxa de o custo por initiate checkout, então eu consigo ter um, parâ um parâmetro um com o outro ali. Então o que eu faço? Eu pego aqueles 10 criativos, galera, e analiso um com o outro e vejo qual deles está melhor. Ah, de 10 criativos que eu subi, nenhum está bom, então eu vou cancelar todos, vou excluir, e vou subir 10 novos totalmente diferentes daquele, porque aqueles não deu certo. Ah, desses 10 agora que eu subi... Um criativo deu boa, ele não saiu venda nem nada, mas ele está com o custo por clique barato. O CTR ele já está tá de acordo, está entre 1% e 3%. É, ele já teve nitrate um checkout, só que não saiu venda. O que, que eu vou fazer? Pego esse criativo e me baseio mais 10 em cima dele. Então, eu vou testar mais 10 criativos. Desses 10 criativos que eu vou testar agora, onde eu vou testar copy, headline, cor, é, cor do texto cor na imagem, se eu vou colocar o, o produto na imagem, se eu não vou, é, vou testar vídeo. Então, baseado nesse único, eu vou criar mais 10. Assim, é, eu começo a testar mais criativos. Desse daí, desses 10 agora, possivelmente já começa a sair venda nesse teste aí que você vai fazer. Então, assim, é muito importante você fazer esse teste. O teste de criativo, galera, teste de criativo, já diz não é teste para vender, é teste para você testar os seus criativos. Aí beleza, achei aquele criativo. Aí você tem duas opções. Tem um receita de bolo 2.0 onde eu falo que você tem que subir é, aquele criativo campeão. Você vai subir em campanha ou simplesmente sobe ele dentro do conjunto de anúncios. Por que, que eu gosto de subir em campanha? É, eu analisando, eu consigo, quando eu faço é, uma campanha, um conjunto de anúncios e um anúncio. É, quando eu achar um público que compra, eu posso aumentar o orçamento, como é a nível de campanha e não a nível de conjunto, eu posso aumentar o orçamento ali em 20%, 30%, 40% que não vai trocar meu público, porque é no CBO. Então eu faço um CBO 1, 1, 1, Uma campanha, um conjunto de anúncio e um anúncio, com aquele criativo validado que eu testei no receita de bolo normal. Então assim, galera, o receita de bolo... É, Para teste rápido, receita de bolo, teste rápido de criativo ainda Até soltei esse nome Eu vou deixar aqui no, no, nos cards passando Como que faz ele passo a passo Aqui eu só estou explicando qual que é a funcionalidade de um e de outro Um é teste de criativo e o outro é, é, é venda um é para testar o criativo, galera, e o outro é para vender, onde a gente escala, a gente duplica ele várias vezes na campanha, a gente aumenta o orçamento. Que nem no teste de criativo, eu coloco o um mínimo do orçamento ali, R$10, R$15, 15, mais ou menos, né que, que já não é tão baixo, né mas R$10, R$7, R$8, que nem no Plus Hair mesmo aqui. Eu subi campanha R$7, com R$8, umas 8, 9 campanhas de uma vez só. Então assim, é, é teste O receita de bolo normal é pra teste de criativo Não é pra sair venda Se sair venda, ótimo, beleza Você já tem um parâmetro a mais ainda para analisar Então se aquele criativo saiu venda Você pode fazer variações daquele criativo que saiu venda Se não saiu venda, você vai pegar a melhor, as melhores métricas E destrinchar mais 10 criativo, 20 criativo Que nem eu já falei pra vocês Eu já subi 72 criativos totalmente diferentes um do outro para testar Então assim galera é, só passando aqui para dar uma explicação do porquê do método receita de bolo, por que ele não é para vender e ele é para teste, tá galera? Se esse conteúdo fez algum sentido para você, deixa o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?